Eu odeio este podcast. Odeias este No podcast. sentido, eu odeio ver-me nisto. Eu tenho esta merda que eu falo para mim e espelho nos outros. Pois tens? Não. é uma merda. É uma merda e não é. Mas é uma merda. Eu... Achas que a reação das pessoas às campanhas políticas é, um, é, é, é racionalizada? Ou é imediata? É imediata. eu já não gosto deste tipo, eu não gosto desta cor política, não gosto da cara deste gajo. Se tu queres implementar uma mudança tão estrutural como aumentar os impostos para as, para as camadas mais abastadas da sociedade, tens que fazer no meio dessas pessoas. Tá? Mano, mima-te, estás a ver? Hum. Independentemente de que tu recebes 4.500 euros por um trabalho ou ordenado mínimo, estás a ver? Mima-te. Eu tenho um problema de adição com uma substância muito grave. Chocolate. Que é o chocolate. Ah, é o açúcar. Ah, é o, o, <risos> é o chocolate. Mas para porque mim não é o chocolate. Mas para ti não é o chocolate. Ah, porque... Para ti é craque. Quantas pessoas não cedem as expectativas porque acreditam de forma irracional e desmesurada que conseguem atingir qualquer coisa superior? Que é parece-me Porquê? Porque sentes essa confiança em Mas ti? Mas para coisas estúpidas. Né? Então agora eu não vou falar do teu, para não ser insensível. Posso olhar para a morte do meu avô e tirar alguma coisa de positivo Mas daquilo. Mas é que eu já ia para a teu avô. Pronto. Por não querer ser insensível. Ah, podes ir, podes ir, podes ir. Eu tinha uma fantasia em criança de que a ciência a avançar de maneira que eu meu nunca morresse. Eu lembro-me pensar isto em público. Imagina um cenário que não existe na realidade. Não... Imagina que tu tens um pê no cu. Estás a ver? Ai, mas nunca há um pê no cu. Já, mas imagina que sim. Mas não consegue, ver? Então. Moldo muito o, o meu sentido de humor através de, de, daquele que é o pensamento do Castro. Sim. Não linear. Nós rimos das mesmas coisas e, em parte, é por isso que somos amigos. Mas eu... <risos> <risos> o que é que foi? Não, tens, tens de <risos> Estás a ver? É de lógico. <risos> eu disse mentira, pedi likes, amei, falei do Patreon. Falar, mas, mas, um... mas é diferente ter uma coisinha direitinho. É pá, foda-te. Pá, não sei, meu. Olha, pessoal, gostam disto, é importante apoiar. Metam likes, Spotify, plataformas, dá lá um coraçãozinho, adicionem aos vossos episódios. Até é melhor, pai. Ixi. Patreon. Nós temos um Patreon. Se gostarem desta porra, apoiem ah. um Patreon meu e eu não sei fazer isto. Não sei e estou farto de ser pressionado. O Castro quer fazer lecas e eu <risos> gosto de sentir o amor da populaça. Deve ser... Pa... Ah, anda. <risos> populaça. Ah. A partir de agora vai ser sempre assim. Pegas neste <risos> flip e melhores sempre no início. Tiras as <risos> nossas boas? <Eu> não sei. <risos> é o quê? É meia-noite e treze. Andem lá. O Chico está farto de ma... te assim. maturar. Eu quero este rante no final. É meia-noite e treze. <risos> <risos> meia-noite e treze. Quer dizer que tens uma pergunta para mim? tem tem tenho. Que é, viste a Met Gala? Não. Acompanhaste algumas coisas. Também não vi. Vi fotografias. Vi. Certo. É isso que eu quero dizer. E polémica em redor. viu os outfits. O the Rich. tax the Rich, sim. Da Alexandra Ocasio-Cortez. Exatamente. E houve muita polémica com isso, não é? Aparentemente, sim. Não tiveste nenhum momento de Tive, mas é expectável. A hipocrisia, ela é rica. E text the rich. E, e aquele invento é para os, para os mega ricos, mas também faz parte, chamar a atenção. Tu não achas que isso foi uma questão de estética só? Estética? Tipo, text the rich. Tipo, foi uma cena só. Porque imagina, se tu, tu tivesses que escrever text the, the very, very, very, very rich, estás a ver? Hum. Tipo, nunca havia tudo. <risos> não achas que é uma questão somente de estética? Porque já, a gaja é rica, mas tipo. São os gajos mesmo ricos, né? Ela não é mesmo rica. Ela é só rica. E até não, até mas que... a cena. E até que ponto é que ela é mesmo rica, rica, né? Não, ela é, ela é, ela é, é rica, no sentido é rica. Que, em que congressista. É <risos> Muito rica. Em <risos> que o salário dos, dos, dos membros do Congresso norte-americano é muito elevado. Mas o. Ah, mas aquilo é o slogan, né? Uma... Mas tipo, é rico para comprar uma ilha. Não. É isso mas... que tu faz. Mas as pessoas que vão à Met Gala, que organizam a Met Gala, são foi uma Oi, hipocrisia como? que ele foi a uma hipocrisia, é, entre aspas, porque aquilo é tudo performativo. O que tu vestes, ainda por cima se vais ser fotografado para a paradis, é mega performativo. Tudo que tu faças, este podcast é performativo, uh, quer ver. É eu, eu estou a falar de performativo no sentido. Ok, podemos ir podemos ir ao não era não era bem a isso que eu me queria referir, no sentido em que uh, aquilo é para apenas e só para chamar a atenção. É uma forma, não é necessariamente uma substância, a substância está eventualmente uma proposta política que ela apresente e que apresenta ela e no Senado, etc. E Texas Rich é só o sumário daquilo. Ah, e fez muito bem porque se está a falar disso. Era o objetivo. E, e depois, tipo, eu não acho. Eu acho. Assim, eu achei meio bimbo, achei porque aquilo é feio. Estás a ver? Não gostei não. da fonte escolhida. Parecias tu. <risos> a fonte é horrível. Mas eu achei que faz todo sentido. Tu, tu não vais para o meio dos pobrezinhos Texas Rich, porque isso pronto, já está. Os ainda já estão claro. todos textos to reach, estás a ver? eu ah, Estou fã. lá no meio tax to porque eu não tenho se tu, queres um, um, se tu queres implementar uma mudança tão estrutural como aumentar os impostos para as, para as camadas mais abastadas da sociedade, tens que fazer no meio dessas pessoas. Tens, tens que criar consciência a esse nível. E, por exemplo, o, o próprio Warren Buffett, que é dos homens mais ricos do mundo, e, portanto, os Estados Unidos, defende que, que devia pagar mais impostos. Claro. E há, e há uma série de bilionários que o defendem. Mas, por exemplo, um código, isto no, o Código Tributário norte-americano tem, pá, eu não, não vou dizer um número, mas tem uma inumeridade de páginas, tipo uns milhares de páginas. 90% daquilo são exceções que, eles, que, eles, que, é, que as classes dominantes conseguiram através de lobbies passar no, no, no Congresso e no Senado. Okay. E, portanto, tens um Código Tributário tem uma, exce, uma série de exceções. Por isso é que, quanto há, há, há, muito, muita gente se queixa, e isso é transversal a ao mundo ocidental, que as pessoas muito ricas quase não pagam impostos. Não. A riqueza está, está dispersa. Não. Está investida, está reinvestida, está escondida em offshores, em alguns casos. E no quintal de um colombiano qualquer. Depende da plantação. Muito bem. Ah, mas era só isso, pá, era só isso. Claro. Achaste uma questão de estética. Não, era por acaso, foi uma coisa que eu, que eu achei. E tu achas que, que, só... que, que a polémica que se gera em torno disso e de outras coisas políticas não é? isto vai sair em dia de autárquicas. Portanto, eu, eu vou começar por aqui para te chatear um bocadinho com política antes de irmos ao, ao Poço. Ah. <risos> por exemplo, achas que a reação das pessoas às campanhas políticas é, um, é, é, é racionalizada? Ou é imediata, do é imediata. Eu já não gosto deste tipo, eu não gosto desta cor política, não gosto da cara deste gajo. Li uma vez um depoimento dele que não gostei, ou então gostei muito. Foi uma arruada em Santa Catarina e deu-me um beijinho há 10 anos atrás. eu Acho que nas as autárquicas, autárquicas um... é mais assim, nisso. Achas... E achas que as autárquicas têm um pendor diferente? Sim, das, das... Eu vou ser, de, de de ser completamente honesto Eu acho que sim. Okay. Um, entendi, por exemplo, eu acho que nós gondomarenses, dando o um exemplo, estás a ver? E o hum. exemplo das pessoas. Que... Minha, minha família, etc. Não vamos votar neste presidente único e exclusivamente. Porque também não há muita informação. Quer dizer, haver informação há, mas tu tens que perder tempo em pesquisar. Certo. Basicamente a informação tipo, não chega Como é o caso do António Costa, estás a ver? Tipo, não chega Sim, António tudo. Costa está na tua televisão. Isso um é tempo. isso que estou a dizer. Certo. informação tens que perder mais tempo a procurar. Mas a informação que nós, gondomarenses, temos, e tu como português tens, é o que é que se passa à tua volta. Não é? Sim. E isso tu... Tendo em conta que há muito mais mediatismo, por exemplo, do Rui Moreira, do que do Marco Martins, não é? Sim, sim, mas... Mas lá está, tipo, se tu estás num, num, nestes oito anos de mandato, uhum. se aquilo que ele fez foi foder uma a puta da brinda da conduta e agora um parque de 2 milhões de euros, que não faz sentido nenhum, tendo em conta os problemas... Achas que há problemas que... Sim, mais sim, urgentes sim, sim. a resolver? mais urgentes, estás a ver? É só isso? Ah, não sei, eu vejo ali um marcador ali ao fundo, sim, mas vejo isso um é Solinka, é um Mark Burger Martins. King... Pode ter, não sei, há um desenvolvimento. Atenção, a política não é despótica. Eu não estou a defender o Marco não, Martins. Atenção. Eu não atenção o Marco Martins para Rio Tinto? Super bem, estás a okay. ver? Evoluiu e muito. E eu referi tudo disso é em Rio é tudo Tinto Rio que, de que, de que de eu estou a mencionar. De... Eu estou a falar tipo, de San Cosmo, não é? Okay. Não evoluiu. Pois. São Cosme ficou parado no tempo há 20 anos atrás com o Valentim. Pois, sabes que todas as correções, diz que todas as correções são sobre correções, se calhar, qualquer dia venha um presidente que faz desenvolver SAM Pedro da Cova. Yeah. E que faça, que também precisa. É que a Nossa Senhora. <risos> não, mas uh, Rio Tinto tem... Uh, quer dizer, não vamos entrar muito na política autárquica com é o Dom que acho que não tem efeito <risos> na maior parte <risos> das pessoas. <risos> Peço mas mas Rio Tinto tem a vantagem de, de ser contigo ao Porto, não é? E, certo. portanto, está perto, tá perto de vias de acesso, não tem um ordenamento do um território tão grave como São Cosme, isso aplica-se a, a, a quase todos os polos peri, periféricos de... Portugal, parece-me. Sim, mas é. por exemplo eu, eu sempre, porque é engraçado, porque eu sempre que vou a qualquer cidade, estás a ver hum. uh, Beja, quando nós fomos a Ébora <risos> Beja, quando fomos a Ébora <risos> Sim, tudo é uma merda <risos> Para ele, João não, mas Paulo sempre que eu vou, É naquela, é naquela sempre zona. Sempre vou a uma cidade Sim. Que, não, que não é tipo Porto, Lisboa, Braga, Guimarães, por exemplo uh -huh. eu fico chocado com o tão bom que o centro daquelas cidades são, em comparação ao meu centro da cidade, certo. estás a ver e é ridículo porque Gondomar, supostamente, devia ser uma de... Devia ser... Na minha mente, na minha cabeça. Sim. Devia ser uma, uma cidade que oferecesse às pessoas, porque tem condições para oferecer às pessoas. Tem... Uhum. tem, tem, tem, tem ou seja, há muita gente a ver aqui. A uh, Câmara não é, não é das mais pobres de Portugal. É pelo Sim. contrário, estás a ver. Tu pagas imenso de água, por exemplo. Ou seja, tens muitos... Mas aí há uma, uma complexidade. <risos> pois há um histórico. Tu falaste de Évora, que é uma cidade medieval, aliás. Pré-medieval, se não me engano, a fundação de, daquela localidade. Portanto, tem aquelas características. Não é fixe andar de carro no centro de Évora, não é fixe também no centro do Gondomar, não é fixe no centro do Porto e nem a maior parte dos centros urbanos. Mas, <risos> mas não é um ordenamento do um território muito propício à vida agora. Sim, mano, mas é qualidade. Eu, eu, gosto, eu, gosto, tipo, imag... eu gosto de ter qualidade de vida onde eu moro. Certo. E onde eu moro não tens qualidade de vida E eu tenho, estás a ver? Mas Sim. se tu fores para o centro de Gondomar, que é o centro Sim. Se tu viveres lá num prédio, por exemplo Tu tipo, não tens merda nenhuma à tua volta Estás a ver? Tu tens hum. Para ir beber um copo, tens dois potes para beber um copo Estás, a... estás sempre cheio? Mas olha, tu, tu ao fazer essa comparação aos sítios onde vais e a cidade O centro da cidade é melhor ou pior do que a tua própria cidade Tu tens critérios Tens tipo uma... Pensas na... Olha, isto tem boas vias de acesso, isto é bonito Ou é uma intuição Ou é uma não. coisa que... É uma eu sinto eu te mais sei, confortável aqui Isto aqui parece-me ter mais qualidade de vida Pá, A organização é muito importante para mim ser okay. é uma cena organizada okay. Que saibas, ali estão cafés, ali estão bares Ali estão... Okay. Que tem espaço verde uh, Que não é feito de propósito, imagina, vamos mandar isto tudo abaixo, vamos gastar dinheiro, vamos fazer aqui um espaço verde Porque Mas podias tivesse... reabilitar outros espaços verdes que já existem okay. Então vais fazer um novo okay. Quando tens tipo o parque de Marendas, por exemplo okay, Eu não queria que... entrar por aqui, estás a ver? Fez, estamos a falar só de fez. merdas De Gondomar? De Gondomar, já é estúpido Mas isso podes aplicar ao resto Eu estava a tentar perguntar-te como é Quais são os teus critérios para, para a avaliação? Para saberes que isto está organizado ou não porque, eu vou-te ser muito sincero, eu duvido que tu penses assim tanto nisso. Eu acho que é mais uma intuição. Eu acho que não é uma manobra consciente. Pois calhar não. Tu já viste... Tu, tu já viste... Tu tens determinados padrões, né Tu já identificaste. Tá? E, e sinto-me bem aqui. Neste momento estou aqui e sinto-me bem. Se calhar se chegasse ao centro de Setúbal, Setúbal. e apanhasse o engarrafamento, pô, isto é uma merda, está tudo desorganizado. Se calhar, se calhar. Se calhar, porque sempre que eu saio de Gondomar é mais tipo de lazer do que propriamente trabalho, então estou num. Pois. pois é, aquela música de variações, né? Também. Só estou vendo onde não estou, então só quero vir onde não vou. E porquê? Porquê? Ah. Sim. Não se... Pois lá está é engraçado, Porque é isso? Porque é que nós queremos sempre coisas que não temos e quando temos, queremos outras coisas. É. Temos, queremos sempre coisas que não temos, na realidade. Será que é por causa da expectativa que criamos? E que dizemos que nos foi entregue na educação, na Ou infância. então as coisas não são tão fixas assim. Hum. Pode ser só isso. As coisas não são tão fixas para mim. E para pessoas que pensam como... Mas olha para as pessoas à tua volta. pensa na Tenta, tenta analisar a maneira como, como vês que elas pensam, reagem ao mundo que as rodeia. Hum. Não és capaz de, de inferir, de intuir qualquer coisa a esse respeito? Pá, se calhar... para mindfuck. Sim, mas se calhar o ser humano, na, na sua gênese, é, é demasiado ambicioso. É demasiado ambicioso? Sim, Qual é que é o padrão para a ambição? Onde é que tu defines... Não sei, o... acho que é não tu recebes mil euros. Zero. Sim. Ui, com mil euros vive bem mas já queres tipo mil e quinhentos se puderes fazer mil e quinhentos vais fazer mil e eu estou a dar um exemplo até bastante estúpido porque mil euros tipo, obviamente se eu tiver, tipo a coçar o escroto e ganhar mil paus é fixe do que está tipo, nas obras a ganhar dois mil estás a ver? sim oh, ok mas continua o teu raci pá eu, eu mas lá está eu, eu, eu falo eu, eu tenho esta merda que eu falo para mim e espelho nos outros pois tens não que é uma merda é uma merda e não é mas ah, é uma merda, já. Um, mas não sei, tipo imagina eu era puto e, e quando era puto tinha tipo, 13 anos e o meu sonho era ter uma lua mais nova no meu e tive certo. E, queria, e fiquei feliz yes, e yeah, é só isto é isto é isto no é passa isto e obviamente que eu estou a dar um exemplo estúpido, mas eu passo isso quando posso fazer isso com tudo na minha vida que é eu quero cheguei yeah. e agora quero mais não quero mais já cheguei queres mais pois, eu, eu, que... não, eu não eu não sei <risos> tu então, não és, és ambicioso, só... por... não, não, sou, é... eu não sou muito ambicioso. Então és ou não? Mas espelhas nas outras pessoas. Não, ou não? eu disse assim, tu essa pergunta, eu disse: se calhar, o ser humano é ambicioso, mas eu, eu não estava a falar de mim, okay. estava a tentar falar pela primeira vez no geral. Na vida. Na vida. Na vida. <risos> Na vida. Não sei, diz-me o que é que tu achas? Assim, eu acho que ao longo da nossa experiência de vida, da nossa socialização, nos são incutidos determinados ideais expectativas que depois nos levam subconscientemente a criar uh, uma ideia daquilo que devemos podemos barra devemos ser porque não sentimos necessariamente o que as palavras querem dizer e, e essas ideias que nós temos depois acompanham-nos de uma maneira tão profunda e tão forte que regem as nossas ações mesmo sem nós darmos por elas o que é que eu quero dizer com isto? Que atuamos de maneira subconscientemente subconsciente, tomamos decisões que parecem contrariar racionalmente aquilo que é mais proveitoso para nós não. criar um conflito naquele momento com aquela pessoa porque estou com os azeites. Eu por acaso não sou muito assim, mas a maior parte das pessoas é assim. Ai, ai, ai. Sim, continua, continua. É verdade, cara. É verdade. É verdade? ficar critério cada um. Pronto, vou ter que dar um carro. <risos> o editor é muito sensível. Um, Perdi-me agora com esta. Ah, criar um, criar um conflito aqui, uh, comprar determinada coisa. Tenho, tenho, um tenho um objetivo de pagar a renda ao final do mês, mas vou comprar um par de sapatilhas que me vai prejudicar nesse objetivo, que é muito claro, imediato e necessário à minha sobrevivência. Ou ao meu conforto mais básico. E as pessoas tomam esse tipo de decisões porque a expectativa de ter aquilo, ter aquele par de sapatilhas, aquela gratificação, é é mais forte, atua, atua sobre nós de maneira mais forte. Sabes que eu era eu era muito crítico disso quando era mais novo? Sim. Tipo aos 22, 23, estás a ver? Que eu era, yeah, tipo é estúpido, estás a comprar um iPhone, estás a ver? E depois não vais ter de comer. Sim. Se, se, obviamente, isso um exagero e as pessoas têm sempre que comer, estás a ver? Uma, uma claro. Mas tipo, podes comer arrozia e atum E estás a comer sim, a e sim, atum Não tens sim. de comer caviar todos os dias Não, como a caviar a <risos> uh, Mas Será eu que? eu cada vez, eu agora não Eu agora cada vez sou mais o contrário Que é Mano, mima estás a ver hum. Independentemente de se re, que tu recebes 4.500 euros por um trabalho Ou ordenado mínimo, estás a ver Mima-te, bro Tipo Tu mereces também, tipo, merdinhas. Gostas de sapatilhas, bro? compra um par de sapatilhas. Sim, sim, sim. Agora, agora, a questão é, a maneira como tu mimas não é contraproducente ao teu bem-estar. Pois, era isso que o Chico estava a falar. sabe o que eu quero isso, dizer? Com, com, com que base é que tu estás... Imagina, se, yeah, okay, se um gajo comprar um par de sapatilhas a 150 paus e depois não tiver que pagar a renda, vai-se vai foder. É por aí, entendes? Mas... Mas não precisa ser uma coisa tão prática porque isso é uma coisa <risos> muito prática e muito imediata. Podemos falar de... Olha, vou falar de mim. Eu tenho um, uma adição. Eu tenho um problema de adição com uma substância muito grave. Chocolate. Que é o chocolate, ah, que é, escolato, sim, que é açúcar de... <risos> Não põe okay. um chocolate à frente de Chico Estava a que Chico ia entrar numa cena que eu não sabia tipo... Mesmo é é de... Agora olhar mas, aqui depois... mas depois é, lembraste é, tipo... Este gajo é, não pode mesmo é, pôder é, é, é, chocolate à frente mas... E eu considero isso uma coisa grave Só que eu normalmente quando preciso de um chocolate entro em modo preciso de um chocolate e, e sinto aquilo de uma maneira que é contraproducente aquilo que eu racionalizo que é não, não posso, por um lado não me faz bem, mas eu sou uma pessoa saudável segundo todos os indicadores por outro lado, não é bom para mim psicologicamente porque é uma adição que eu sei que tenho é. mas quando começa a salivar não, não. Escolato transformas. Das poucas cara. vezes. <risos> não, quando eu me passei Des foi ao contrário, foi não me ponho um chocolate à frente. Exatamente. Das poucas vezes que tu me foste mal foi por causa de ter trazido chocolate para a mesa. Pois foi. Que eu tinha pedido que não o fizessem. Yeah. Um, eu acho isso fixe. Na, na forma como vejo as coisas. Come o chocolate. Come o chocolate. Não, não, tu, yeah, tu comes chocolate, bro. Se, na, se precisas comer chocolate e sabes bem, e se não te vais tirar uma perna? porque diabetes. diabetes, exato ou Pronto. se não vais ter mas é uma coisa que eu quero mudar em mim mas porquê porque eu não quero estar porque eu não quero de estar dependente de uma substância sim mas pá, agora se calhar eu não tenho conhecimento sim, tá. do teu problema com os chocolates tenho <risos> que deitar de agora eu posso steitar ah, podes é podes, pegar, podes transformar aquilo que eu falo de chocolates em nicotina tabaco é isso que eu, é isso que eu, porque se tu tiveres tipo uma semana sem comer colates aguento na boa mas não é. controlo eu não escolho qual é que é a semana em que não como chocolates. Acontece. Tu percebe. Tu percebe. Posso pa Já passei seis meses sem comer chocolate. Mas, mas tu e depois, em casa quando a casa, chocolate, chocolate, tu és tudo... daquelas pessoas que vaza de casa para comprar um chocolate, de propósito? Se não tiver chocolate em casa. Não, mas se for ao supermercado, sou capaz de comprar chocolate que teoricamente vai durar dois meses e dura uma semana. Estou a perceber. É um binge yeah. Yeah. eating. Um yeah, binge eating. Yeah. <risos> Sim. Estou uh, a perceber, estou a perceber. <risos> Entendes? Não, não, sei, não consigo, não, não sei dosear e, e... isso não comeres? Já tentaste tipo não comer mesmo? Já, já consigo oh, seis meses, é mas uh, ires quanto à tua vontade Tipo, começa eu... Começo, começo é a bater até muito mal Sim, mas, mas já é, se tentaste ou flex, tipo a levar-te Tipo, <risos> tipo escreveu o que estás assim Não, é engraçado, não, desculpa, não, era acaso, engraçado nada, Mas porque... é uma boa ideia chocolate é uma coisa que ninguém mete como uma coisa negativa, não é? É o chocolatinho por, Por, para mim não é um mas para ti não é um o não mas atenção. Para ti é crack. O, o, o... <risos> Sim, não, não mas o, <risos> o, açúcar, o açúcar é tão aditivo como a cocaína. Claro. Uh, Eu tenho sim. este problema particular com o um chocolate. Mas porque ah, é açúcar? Sim, mas. É... Também mas, mas não é açúcar. chocolate negro, negro que tu queres devorar. E o chocolate negro é uma boa alternativa. Eu, se tiver chocolate negro, com muito menos. Fico pois? satisfeito. é Não, não, não, mas satisfaz Se me apetecer chocolate. Eu comer chocolate negro... Está a pensar em pirocas, não está? É sempre a mesma coisa, estas conversas vão sempre a pirocas. Eu não pensei nada! eu só... Eu pensei em comer merda! Eu pensei numa chota grande, mas neste... Assim. Eu pensei em fezes. Ele fez assim. pensei Quem come merda, <risos> comenta like. Um, mas, mas acho que era engraçado isso. É, mas eu, eu acho que isso. faria isso. Farias se tivesse assim um, um vício tão. Eu não sou uma pessoa de vícios. Amigável. Não, não só fumas, coisas as unhas. Uh, tu, acima de tudo, não tens bem noção do que és. <risos> <risos> eu não sei se sou pessoa. Nesta <risos> não <sei. risos> eu não tenho vícios. Não, mas, mas por exemplo, eu, eu deixo fumar na boa. Prova. Então porque... Exato. Não, porque... é... prova. Estas merdas que é prova. <risos> <risos> Bro, mas não sei, então também tu acredita Bro, estou, estou, estou, estou, estou, estou, estou, estou, Castro, Castro, mas a um então, bem, então eu deixar de fumar se quiser, pronto. Mas é isso, mas também não digas isso. Exato. Se eu quiser, fácil. não, mas, mas por exemplo, quando fui ao operado, tiveste muito tempo sem fumar Tive e não te importas de fumar, fumar. Ok. É para web, hein, mano. Não duvido. Agora prova que consegues estar de fumar. Porque estás a dizer, se eu quiser consigo Já não é a primeira vez que na verdade, essas... Já houve outros episódios e tivemos conversas semelhantes E ficou fora na edição Não sei se estás recordado em que tu dizes Eu sou capaz disto Mas tu, não tens... tu nunca fizeste Não tens prova, tu acreditas em ti que és capaz Há é uma cena que é uma confiança Exato. E a confiança abala o mundo Sim <risos> E o quanto tu acreditas nisso abala mesmo E isso é a outra face Daquela expectativa subconsciente que nós temos Quantas pessoas não cedem as expectativas, porque acreditam de forma irracional e desmesurada que conseguem atingir qualquer coisa superior, diferente, bater num desporto, bater um recorde qualquer. Isso é ótimo. Sim. Para ti, ou para Eu ti, ti próprio. Fazer de... uma merda. Hã? <risos> <risos> que parece-me chorar. <risos> Porquê? Porque sentes essa confiança em mim. Mas para coisas estúpidas. <risos> se estás te a falar de fumar? Tipo, recordes, Não, não, pensar, não tipo, tipo, deixar fumar, bater dou, com cabeças em candeeiras. Eu, eu dou muito exemplo do desporto, por um lado, porque, porque é mensurável, não é? O recorde é o recorde. Por outro lado, porque qualquer pessoa se pode relacionar. Qual, acho que qualquer pessoa tem noção do. Ou mais ou menos da magnitude do que é bater um recorde mundial num desporto. Certo. Não é? Mas isso aplica-se ao teu dia-a-dia. -dia. Pode ser na, na tua é. loja de vinhos teres uma faturação muito boa. Ou conseguires determinado... Sei lá, que determinada marca venda na tua loja, que era uma coisa que à partida não era provável. Ou livraste daquela Mas merda, que era uma coisa que achava... Mas não coisas que, eu... que o Castro tem confiança em? coisas Não, minimais, não, não, não. Eu não realmente. tenho... Eu não tenho... É, se calhar era uma merda. Eu não tenho essa... essa... Esse... Confiança? Não, esse desonho. O que é que tu tens então? Essa ambição. O que é que eu tenho? Sim. Tu, não, tu és uma pessoa confiante. Ah, lá está, estas merdas que eu, define confiança. Já me viste bem vezes, se calhar não te apercebeste, mas já me viste muitas vezes não confiante. Não, não apercebi, de facto. Não, cá está. A, a, a, a questão é. <risos> se uma pessoa é confiante. Não, não dizer, eu já. Claro que já vi. Era, era irónico. Ah, é Neste caso era mesmo sarcástico. Sabes qual é que é a questão em relação a ti, particularmente? Isto agora é uma ação um terapêutica. Eu parto com agora. Sim. Eu, eu não sou muito diferente de ti nesse aspecto. Tu és muito confiante até começares a racionalizar a tua confiança. Tipo, eu tenho razões para estar confiante nisso. Por exemplo, houve uma reunião preparatória do podcast que nós tivemos em que tu ficaste bué nervoso. Lembras-te? Estavas... De... todas. Sei, <risos> mas ficaste muito nervoso, Gênero Eu não consigo fazer isto. Porque começaste a pensar, eu sei fazer isto, eu consigo. E começaste a achar que já estavas a dar passos maiores do que a tua perna. Mas antes disso, até esse momento, tu tens uma confiança muito grande que vais conseguir e que te vais ceder. Há pessoas que assumem essa confiança a qualquer momento. Às vezes até fingem. Fake it till you make it. Eu fiz, até caramba Eu é fingo, és fake it till you make it. É uma boa estratégia. Sim hum. Por... Antes, Mas, de... É, não. Agora, Antes de acontecer eu eu tens acho... de ser tu a acreditar que vai acontecer Eu acho, é acontecer, que... Eu acho que, é. que há uma diferença que é Por exemplo, eu acho que tu és mais confiante que eu Sim. Em coisas que tu não estás à vontade hum. E um, eu sou... É a puta da mania que eu tenho É isso <risos> Ok, é que tudo à puta, é a puta da, mania. da mania É a puta Eu sei que sou bom numa coisa Estás a ver? Eu vou tipo... <risos> eu vou... ser E este gajo consegue-me fazer isto Estás a ver? Não consigo És para um ganadá, Castro? estás a ver? Estava de ressaca <risos> Não, Sim. mas, mas tipo, coisas, sei lá, uh, coisas que eu, que eu sei fazer, se, se eu tiver à vontade, tipo, seguro de mim próprio, estás a ver? Mano, e uhum. eu aí, puta, até fico puta da maneira a ver às vezes. Mas se tu meteres uma coisa, tipo, um, lá para não. o meio que eu já patino um bocado, uhum. imagina, em 100%, patino em 2%, mano, já tipo, começa, efeito é mim menor. A ver, tipo, vou falhar naquilo, vou falhar naquilo e falhar depois naquilo. Não nem tentas fazer? E, e, de... tento, mas tento e quando tu partes já nervoso e, e, e uma coisa que acontece comigo é o nervosismo, se calhar não acontece contigo mas o meu nervosismo depois espelha-se como falta de confiança não é aquele nervosismo tipo de tesão entrar num jogo, tá a ver é aquele nervosismo bom? Uhum. não, o meu nervosismo é o nervosismo mau é o nervosismo gago mas estou a, tenta a tentar perceber se isso, se isso te impede de é, executar, de, é. de, de começar a sequer uma tarefa. Não, eu faço, mas sei que vou falhar, é só isso. Fazes a pensar que vais falhar? Ah, ah, é, tipo, completamente e o que é que acontece? Não? Falho <risos> É isso que acontece é isso que e, quando, e, e, e quando vai aquele em que tu és bom vamos assumir, por acaso é uma merda, mas vamos assumir para o efeito deste exemplo que és bom naquilo que publicas no Instagram. O hum. hum. que é que tu, tu, tu pensas? Tu racionalizas de alguma maneira? Ou simplesmente fazes? É, é quase involuntário. Também já fazes há tanto tempo que se calhar... Não, eu já não, não... Já não... Não, mas nunca pensei nisso. Obrigado. Pronto, acabei a carreira do Mike Castro <risos> O próximo posto está eu tipo a postar Cheio de gotas de suor a colher pela Só cara é são, são coisas diferentes Porque são tipo tu na tua Eu ia dizer onde tu, tu trabalhas tipo a dizer Mas por tu na Católica tu, o Chico que eu conheço não é Chico da Católica Estás a ver? Sim Por acaso é um bocado mas, mas ah, diz, que é que o o chico tu és, és comigo, tu não és com uma pessoa que, não que és conhece agora, trabalho, não, não. És, com, és com a tua família, quer dizer, és mas não és tão como tu és, estás a ver? Claro, não, tenho, obviamente eu, eu, para cada coisa dá se um ti Claro, ambientas-te e eu ambiento-me a, a todas as situações mas uma coisa pela qual eu me tento reger conscientemente e se calhar subconscientemente não é uh, no, numa coerência porque eu tenho noção que sou incoerente todos os seres humanos são de, alguma, de uma forma ou de outra, Sim. menos tu, claro, um, e, e tendo essa noção, eu esforço-me por não ter hipótese de ser incoerente, ou seja, se tu fores, se, for, se tu pensares não neste momento eu vou ser isto, ou fiz, por exemplo, hoje, hoje de manhã um bom exemplo hoje de manhã disse uma coisa pá, que, que disse para quebrar o gelo numa situação e a coisa e não correu bem. Hum. E fiquei a pensar sobre isso porque tipo, aquilo não me representa enquanto pessoa okay. Não é nada especial uh, Quebrei o gelo e acabei, e acabei por, por gelar ainda mais passado umas horas encontrei a mesma pessoa Isto em, em contexto profissional E disse, ó oh, pá, desculpa aquilo que eu disse de manhã Ficaste um bocado tenso Porque deixei aquela pessoa um bocado desconfortável mas depois fiz questão de, de retratar, de me retratar, e aí a expressão é muito adequada, de me retratar, ou seja, retroceder na minha ação e de fazer valer a pessoa que eu considero que sou. Eu faço um esforço muito, muito consciente nisso. Não. Obviamente. Eu não é sou que... muito consciente, no geral. Pois é e, é, e é por isso que eu te estou a perguntar, porque quando eu vou fazer qualquer coisa, qualquer produção, seja. Escrever um relatório, um artigo, o que seja, uma letra de uma música, um desenho que eu faça, que não costumo fazer, é um processo muito consciente. Às vezes mais metódico do que outros, mas é um processo consciente. Eu sei onde estou a começar, o que quero fazer, onde vou acabar. E eu tenho a impressão que tu não és assim. Hum. Acho que é engraçado? Porque eu ando a pensar, ao, sei lá, ao estes últimos meses, que... Eu sou muito mais, eu estou muito mais confortável a ser uma pessoa que, que, que agora eu acho que sou. Que me tornei uma pessoa que... eu estou-me a tornar uma pessoa. Sentes-te adulto? Não, não, não, não, não. Foda-se. Ainda tenho 27. Não é isso. Tipo, um, aquele altera, aqueles alter-ecos que os vais criando, não é? Sim. Seja para te protegeres emocionalmente das coisas, seja para te, sei lá, para te rires. Porque faz bem rir também. E eu rio muito com as merdas com a pessoa que criei em algumas situações estás a ver? Um, mas eu e tipo imagina, imagina que tens duas personalidades a tua original e depois tens uma que estás a criar uhum. e começas a ficar tanto focado naquele lado e começas a pensar como é que aquela pessoa pensava nesta situação aconteceu alguma coisa com o Chico como é que aquela pessoa que não sou eu pensava naquela uhum. situação do Chico e a, e a pessoa que eu sou começa a tipo a... a desvanecer porque eu cada vez mais penso que uma outra pessoa que estou a criar Okay. e isso tem, tem feito muito tem, por acaso tenho pensado nisso algumas vezes que é e yeah, aí eu agora começo a, a agir e a falar e a pensar mais como se fosse uma coisa que eu não sou, mas que agora sou porque penso assim mas quem é que te estás a tornar? Yeah, porque penso assim, mas e, eu não pensava assim é um assim. processo involuntário? Pá, é involuntário mas ao mesmo tempo é voluntário porque eu, queria eu quis pensar assim durante muito tempo então comecei a pensar assim okay. e agora às vezes eu queria tipo, afastar um bocado e já parece que está a fazer o efeito contrário que agora isto aqui é uma alteração é eu ser o que era antes mas estás aí definindo as características Sim, tô... muito binárias Sim. o que eu era e o que eu sou me estou a tornar mas eu imagino que isso caja muitas áreas cinzentas aí não é? claro que é Ui, tanto imagina quando tu, estás, <risos> quando, quando tu estás emocionalmente alterado seja porque estás mais alegre não és uma pessoa muito disso é uma pessoa mais sorumbática, mas porque quando estás, quando, estás, quando estás alegre ou quando estás enervado, também não és uma pessoa muito enervada, mas aquilo que tu és, entre aspas, vem claro. ao de cima. Claro, claro, claro, claro. Não é? Claro, claro. Sim, sim. Mas é, estar estar, é a mesma cara. pessoa. E a questão é: principalmente quando estás enervado, que é um estado no qual a maior parte das pessoas não gosta de estar, tu identificas-te, quando te refletes, refletes, identifica-se. É tipo subconsciente ao máximo. Eu ouvi este podcast. Odeias este no po... sentido, eu odeio ver-me... nisto. Ah, sim, mas aqui tu não estás enervado, por normal. Mas lá, é estou? Quando, quando, quando Nos momentos em que te enervas aqui, não, não gostas de ver. odeio. Tipo, acho que sou horrível, estás a ver? É engraçado porque eu tinha pensado, ué, porque como edito isto e vejo e então, tipo, sou obrigado a ver-me e uhum. a ti, e eu já pensei, ah, o que é que eu gostava de ter deste gajo que este gajo tem? Estás a ver? Que tipo, imagine, uhum. aí, estamos a falar os dois e há coisas que tu dizes e há coisas que tu pensas que eu ficava tipo ah, isto é fixe pensar assim. E eu, por acaso, ultimamente em pensada, eu gostava, Boé, de pegar em ti e tirar a tua lógica. Pegar na tua lógica, estás uhum. a ver? A forma como tu consegues meter, sei lá, um, um quadro todo tipo do Paulo que estás a ver e uhum. fazeres uma coisa tipo isto, isto é um carro. Estou é, a ficar um bocadinho encorado, mas... Não, é isso, eu gostava <risos> disso. E andei durante algum tempo a pensar, foda-se, eu gostava, Boé, de ser mais lógico como ele é lógico. Porque eu não sou. Mas depois eu também pensei, a tua melhor qualidade ia foder a minha melhor qualidade. Uhum. Estás a ver? E então é engraçado porque. Qual é, tu, qual é que é a tua mim, qualidade? Sim. É, mano, é ser muito confuso. Tipo, as coisas serem muito. Eu acho, que, eu, eu, acho que, eu, eu acho que existe uma linha de raciocínio Um pensamento é muito não muito, linear. Muito confuso, sim. E, e de eu ter a tua lógica toda iria tipo, estragar aquilo que sim. eu. E é aquilo que eu menos gosto de mim. Quando tu. <risos> Aquilo que consideras a tua maior qualidade assim, é simultaneamente é é, é é que menos gosta. Te frustra. É mais é, é um esquisito pois. E, e a ver, sobretudo num contexto de conversa. Uhum. Isto estamos a fazer aqui. Sim. Não é esquisito, um, bro. Não, este, não este assunto aqui, agora. Porque agora estou a saber explicar aquilo que quero explicar. Mas se estamos a falar de outra coisa qualquer que eu faço putida O que é que estamos a falar. Ou hum, posso saber que é que estamos a falar mas tu dizes alguma coisa que não vai te encontrar aquilo que eu estou a dizer. Já fico mais... Já é difícil arranjar palavras para corroborar na, o meu pensamento. Na, na, naqueles momentos em que disseste que começavas a virar para o para outro lado, é. em que começas a, a opor-te à outra pessoa yeah. Ah, yeah, want... Exato, Exatamente Falaste isso. no podcast passado. E, mas yeah. mas eu, eu gosto disso, eu gosto também de perceber coisas que, que é que eu podia tirar dele, o que é que eu podia acrescentar em mim, para criar uma persona que não existe bem, mas existe. Mas faz parte, quer dizer, no sentido em que tu, tu olhas para isto e, e podes pensar eu quero melhorar nestas facetas e se olhas para mim e fico extremamente lisonjeado e, e vejo qualidades que queres tirar ótimo, como podes olhar para outros podcasts e fazer o mesmo como podes olhar para podes ler um artigo no jornal gosto deste pensamento desta pessoa, vou ver como podes ver os os stories do Peter Castro e querer retirar de lá algumas coisas. Eu retirar, eu acho que faz parte toda a gente retira sumo de todo o lado. Seja certo. de uma coisa boa, seja de uma coisa mata tu vais retirar sempre a informação. Eu, eu, obviamente que há coisas que não fazem Mas, assim, mas há coisas que tu escolhes que te influenciam. Eu não retiro aí... coisas do Big Brother, por exemplo. Não vejo. Pois, se calhar <risos> se vi, retirarias. Se calhar, já. Yeah. Nem que fosse a capacidade. Agora, Teresa Guilherme, não está. É, é... é o, oh, o Gosha E o nem que Ramos. Exatamente. Nem, nem, nem que... Nem que retires qualidades de apresentador que aquelas pessoas têm. De comunicação, por exemplo. Exato. Ou sei lá, de uma personagem no Big Brother que... que, que, que o reality show é um, um mundo muito complexo em termos sociais que eu também desconheço, honestamente. Mas estás ali sob uma grande pressão. Aquilo vive, tanto quanto sei, muito de confronto e conflito. De certeza que há pessoas que são grandes mediadoras nessas casas. Claro, claro. Ano, tu mas tudo tem... Retirar qualquer pode tirar? coisa disso. Sim, parece que olhes pelo, pelo lado sério. Exato. Tudo tem que seja... um lado. Tu, tu acho que tudo tem um lado positivo? Se tu olhares nem que pelo seja, lado sério. Exatamente. Uh, eu, queria, eu corrijo o lado positivo e acrescento o lado cómico. Tipo, retiro positivo tu... e troco por um lado cómico. Por... Tipo, meu vou morrer, não trouxe positivo. No sentido em que? Não trouxe positivo naquele momento e naquele momento. bem, morreu. mas tu disseste tudo. E esse tudo é uma coisa. Eu a pensar no sentido, que tás, Ok, tu, uma frase, no, assim, num verbo tão específico, tipo, meu avô morrer, não trouxe nada positivo. Sim. Mas a existência do teu avô. Trouxe. Trouxe. Sim. E tu até claro. podes olhar. Para, agora eu não vou falar do teu, para não ser insensível. Posso olhar para a morte do meu avô e tirar alguma coisa de positivo. Mas é eu já ia para o teu avô? Porque eu não queria ser essencial. <risos> ah, podes ir, podes ir, podes ir. Não, não, não é não, isso, vou não... dar o exemplo que é, o teu avô, sim. que eu gostava muito dele, sim. Quando, quando foi à vida dele, né que teve que ir, estava a sofrer. Ele não acreditava nisso, portanto, não os respeitos a memória dele, por, por favor. Olha, mandar <risos> <risos> ele clérigos com a do porto. Mas ele claro. quer, tem ação é que o meu avô quer, que ainda hoje quer. Ele comunicou-me esta semana, semana que, que queria ser mandados mas, clérigos. Só, o teu avô, sim. Quando, quando é, quando morreu, estava a sofrer já estava numa fase muito penosa da vida Sim. pronto, a morte trouxe, trouxe, trouxe, trouxe isso deixou de ferir. mas, para, mas quanto, quando eu olho para a morte do meu avô há, há determinadas coisas que, que, das quais posso extrair lições positivas da morte em si ou, do, ou da vida? pode ser da morte no sentido em que, em que foi, foi uma morte uma pessoa muito próxima de mim quem eu cuidei nos últimos, anos, nos últimos momentos de vida portanto, eu posso extrair dali uma lição sobre a mortalidade aceitar lixo? a mortalidade porque isto até, no caso particular eu tinha uma fantasia em criança uh, que era de que uma avó em particular, porque era a pessoa mais velha da minha família, de longe falei 12 anos mais velho que a minha avó de que um, a ciência ia avançar de maneira a que o meu avó nunca morresse, eu lembro-me pensar isto em puto porque eu, porque eu via, eu via pá, as, as crianças à minha volta os avós morriam, morreram os tios morreram alguns pais, irmãos coisas infelizes que lhes aconteciam a mim nunca, até muito tarde nunca tinha morrido ninguém próximo, então eu pensava nisto pá, com 10 anos, pensava pá eu acho que a assim, ciência assim vai avançar, vão encontrar tipo a cura para a imortalidade de maneira a que eu nunca sofro. É um bocado um complexo de Deus que tinha em não é? De tipo, maneira a eu nunca sofrer. Eu acho que é uma ingenuidade engraçada, bonita de se É ter. uma coisa bonita. E até nem acho que seja, eu e... acho que é um bocado tipo de altruísmo tua parte até. E de empatia. Não, porque eu lembro-me claramente é. de pensar para que era sobre sofreres. mim. Percebes? <risos> <risos> <risos> <risos> que era sobre mim. Ok. Mas, era sobre mim e aquela pessoa em particular. Eu não pensava noutras pessoas, eu pensava naquela pessoa, portanto, não sei, agora estou a re... eu repesquei isto e a minha interpretação da memória que eu tenho, que também é uma coisa muito fiável, não é? Foi de que, é pá, puto estúpido, é egocêntrico. Hum. Uh... Acho que não. acho que ninguém gosta de sofrer na realidade. Claro. Sim, mas... É que aproveita tudo. <risos> Adoro, <risos> mas eu, eu, estou, eu estou a meu, a minha moralidade e a minha, a minha moralidade na fantasia. Com 10 anos, com 26. É uma, só de ser um exercício estúpido, não é? Ah. É verdade, é verdade. Não sei, mano. É engraçado. Acho que aconteceu no final do meu avó? é okay. Estás o que aconteceu. E, e aí, que... aí tiraste uma boa lição. Que é aí que eu penso. Eu sou mesmo atrasado mental. E, e tipo, não respeito as pessoas. Hum. Mas porque eu acho que é, que é que tenho razão. O meu avô morreu, a minha tia, uma das minhas tias, que não são pessoas muito fixe, estás uhum. a ver? Vamos por assim, chorou muito, chorou muito, chorou muito, enfadonado. Ah. E estava-me irritar solenemente, estás a ver? Aquele choro, que nem era a filha, era o, tipo. O a... Carpito, sim. Uh, mas que estava-me a irritar, aquele... porque parecia que era... era dela aquele momento e não era, era do meu avô, estás a ver? Aquele uh, momento é para o meu avô, não é para ti? Que estás a chorar e aos berros que não precisas estar a sendo sei... até o, o funeral até para os vivos, não Sim, mas na minha cabeça. Sim. E então eu sentei-me na missa atrás dela. E estava com uma garrafa de água na mão. E comecei a tipo, estava né, um bocado só triste e tava, comecei a fazer tipo assim à garrafa. Mas sem dar por mim. E quando eu reparei que ela olhou para trás, fez uma cara mesmo séria porque eu estava a incomodar com o barulho, passei me missa e eu estava assim. <risos> Eu quero incomodá-la. Só para incomodar-la. E eu estava a incomodar a minha tia, estava uma ripa dentro e o funeral passou bem rápido. Tipo, aquele momento triste, fiquei tipo, o meu objetivo foi incomodar a minha tia. Isso é estúpido de pensar, mas foi o que aconteceu. Sim, mostrou alguma mesquinhas da tua parte. Exato, tudo porque aquela gajo estava a chorar demasiado, estava a me irritar. E quando não reparei que conseguia irritada também a ela, porque ela me estava a irritar a mim, eu comecei tipo fazer assim a garrafa. Estás tão otário, meu. <risos> yeah. Pior do que só ao retalho, no Mas é outra história. <risos> é são outras histórias. <risos> ah, pronto. Mas já que partilhaste assim uma história íntima, tu eu vou partilhar uma minha num, num evento semelhante. Que é uma Como morte. Tu disseste, uma é tão <risos> O Foi que tu disseste? Mas eu senti-me -se. essa... <risos> Ah, mano, foste o -me me meu mochão, É que eu senti muito... <risos> <risos> a forma como ele disse, como se si, okay, é que estás no meu altar e tal. Aí está uma pessoa a chorar é copiosamente a <risos> no funeral de um ente querido. Tipo, não entende, Zévi. No funeral de um ente querido. As pessoas lidam com a morte de maneiras... Uh... Eu sabes lá, bro. Pensei nisso. Na altura, na altura na a não. era a ser... Na altura a ser era a ser... Era a era ser a era para ela, ela o teu abô podia ser o na pai que ela, ela nunca teve. Na tua interpretação. Para mim é e muita... continua a ser. Não, não. Sou uma besta. Ah, pois, então aceitas o... Ah, enfiaste a carapuça. Já, <risos> yeah, desta vez enfiei a carapuça. Uma vez, num... num casamento... É uma morte, foi que tu disseste, isto ao também É uma carro. morte. É morte de uma parte de ti, não é? É morte do artista. <risos> não, porque assim, isto no meu eu um dia poderei casar, não sei, mas aqui a questão é, o casamento simboliza que tu abdicas de parte da tua autonomia. Como aqui... O casamento tradicional, certo? Sim, naquele caso o não, <risos> não, não, não, não, mas quando tu assumes, porque tu não precisas de casar, quando tu assumes um compromisso também, à ordem com uma pessoa. E eu já estive em relações, não era como se estivesse casado, porque não, não, não havia esse nível de compromisso. Mas tu abdicas de uma parte da tua, da tua autonomia, porque os, os sentimentos e o cotidiano o de outro trem passa a estar simbioticamente ligado ao teu. No tradicional, é claro que há casamentos em que as pessoas estão muito afastadas independentes, etc. Pronto. 70% deles. Pronto. Mas não estão propriamente contentes com esse contrato. Eu estou a falar de uma coisa que as pessoas aceitam de boa fé. Anyway, passando, <risos> a, passando à parte da história. Eu estava no casamento e estava de fato. Era. Agosto. Estupidez, Estava de fato ao sol. 3 da tarde. Quebra-tenção. Quebra-tenção. Quebra que tenso estava eu. Com quantos, todo suado. Com quantos cocktails em cima? Si, já uns. Não, não. de um casamento eu... ou de um funeral? Um casamento. Ah! <risos> com quantos cocktails? <risos> a... Eu disse casamento, não! Não, não <risos> casamento, desculpa, casamento, desculpa, casamento. Casamento. A morte do artista. 3. Bem, João Paulo está disperso. Faz... É a melhor e a pior qualidade. Eu já sabia. <risos> melhor qualidade, pior defeito. Hum... E estava uma tosta e eu, rapaz e só queria que isto acabasse. E, e, e terminou. Acabou <risos> que... <risos> e pensei... E se eu agora pegasse um mosqueiro e, f... e pegasse fogo ao um vestido, vestido que... da, da, da, da mulher que está à minha frente? Tipo... Zero racionalidade. Quer dizer, era, o casamento acabava, é certo. Mas cara era a vida de nós todos. Pegava fogo é toda a gente ali. Inclusive os é queridos meus. Bebés da minha família. Mano, isso adora, é incrível. Adora. Não, não é isso. Essa merda é incrível. Isso é... Bro, e esses pensamentos que tu tens, que toda a gente tem na realidade. E que tipo, a muita gente tipo, tem vergonha. De os dizer, eu adoro que as pessoas... Adorei, olha, melhor partilha que estás aqui. Adoro essas partilhas. Não, olha, nós ainda no outro dia tivemos a ter uma conversa dessas com... Com... É que me com uma amiga nossa, porque tá, tem... Como toda a gente, ou quase toda a gente, eu não vou dizer toda a gente porque há pessoas que podem efetivamente não ter Estas três pessoas pensamentos. Estas três pessoas tinham Pensabamos pensamentos desviantes bem. em que tu consideras que o pensamento está moralmente incorreto, mas tu não agis sobre ele, está moralmente incorreto. Se tu não agis. Está. E é aí que tu, tu sabes que, é... que és uma boa pessoa. Exatamente. Exato. Exato. É o argumento que eu é o tu, que é é o tu perceberes um que aquilo é errado e não o fazes se tu, que tu nunca tiveres esse, é... esse, esse, esse, esse debate interno entre estar. ti tu não sabes achas que és uma boa pessoa. Se não. tu nunca pensares. Porque tu... Porque, porque eu não escolhi pensar naquilo. Quer dizer, se calhar desenvolvi alguns cenários e que escolhi, né tantas vezes estas merdas? Tipo, se agora desse aqui um chute nesta pessoa... E ela é que se escapa só vez, o que é que me ia acontecer. Olha, não te lembras quando, quando imaginámos que... <risos> <risos> em Amsterdão inventámos toda uma história sobre ali... como um puto tinha caído e, e, e tinha, tinha dado um... uma joelhada é. ou o quê? E são essas merdas. porque, foi, porque o puto... Tropeçou à nossa frente e imaginámos os dois que isso podia ter acontecido. O Billboard, já, desculpa, Pronto, Sim, beat, claro. a, a tradução do beat da semana. Tem um beat de semana. Isto, isto é que é verdadeiro. Como é que se chama? O slogan do podcast. Não, uh, super, não é separador. Ai! Peraí. Quando tens um programa, tens de terminar é um o segmento. segmento. O segmento do <risos> beat da é semana. Um beat não, da mas semana. o Billboard tem uma cena exatamente assim, que é: e ele explicar porque é que é boa pessoa. Porque ele me gastava no carro e ia para o trabalho e estava a pensar, foda-se, assim, ninguém me conhece vou ter que ir à festa, do, a um baby shower de uma pessoa e estou assim com as mãos, tipo assim, no carro e fizeste é, tipo assim. assim Exato, se igual, desviasse o Assim ninguém me conhece, assim, tu abres o Jornal Nacional esta noite <risos> Estás a ver? E passar por um pessoa de pessoas, sim, sim, sim, sim, E isso sim. é interessante porque tu debates-te com isso constantemente E, e é isso, que... Pá, obviamente não é por aí que pessoa, né? tu uma pessoa Tu teus pensamentos, depois podes começar a desenvolver claro, isso claro. Começas a decapitar gatos e depois acabas, tipo... Estás a ver? serial killer Pronto, serial killer exato <risos> Mas tu teres essa cena e reconheceres que passa-te merdas pela cabeça que ia fazer muito mal a alguém <risos> e, e tu, tu, tu é ia não fazer que tu achas engraçado não? Eu acho que toda a gente tem essas merdas e eu acho que as pessoas deviam falar mais sobre isso porque até é só, é só, é só engraçado. Só isso, não tem nada, não vou, fazer, não vou fazer nenhum traço de personalidade nem psicológico da pessoa. Não, não, não eu, acho que é só engraçado. Tô... Uh, mas agora há aqui uma questão pertinente que é. Será que é preciso um determinado nível de criatividade para pensar nisso? Há pessoas que não têm, podem ter um raciocínio, por exemplo, uh, dedutivo não que é, que é criativo, mas, mas um raciocínio linear, muito apurado, ou seja, são inteligentes e não pensam propriamente nisso. Criatividade não digo, mas as situações... estar perto da possibilidade de fazeres aquilo em que pensas. Não, acho que é mesmo criativo. Não, não da... quero mesmo cri... Tu imaginas? imaginar há pessoas que têm, que têm claramente pouca imaginação. Certo. Não são necessariamente burras. Quero no que contrário, deixes, é claro. Sim. Mas têm pouca imaginação. Certo. Uh... Então, se calhar, nem tanta gente pensa assim nestes cenários extremos. Eu, eu, eu, sabes que é engraçado? Porque eu, eu conheço pessoas que não são muito criativas. Sim. E até para mim, para conseguir ter uma conversa com essas pessoas tipo não é fácil é... uhum. nota-se que existe ali um entrave porque às vezes Tás eu podia entrar e para... isso é engraçado porque tu és uma pessoa criativa e, e contigo às vezes tem esse... não é esse problema, mas tu metes muito aqui no podcast, tipo, na vida geral tipo, não. Estás a ver? ah, tu fica chateado quando eu racionalizo muitas coisas eu não fico chateado, eu acho isso, eu acho isso engraçado às vezes fico tipo, foda-se, este gajo a tentar mais pernas, cortar pernas antes de chegar ao fim. Mas mas faz parte e é engraçado também, é tipo essa gimmick, né? Mas tu na vida capaz de gravar, tipo, e entras comigo nestas coisas e já vardamos bué. Aqui não já tanto, mas eu conheço bastante pessoas, bastante pessoas até que têm isso, que não as coisas são muito têm que ser palpáveis, estás a ver? As pessoas têm que... Quando tu dizes, imagina, eu Imagina tipo, um cenário que não existe na realidade. Imagina que tu tens um pêssego no cu, estás a ver? Ai, mas nunca há um pêssego no cu. ah yeah, mas imagina que sim! Mas não conseguem, estás a ver? Tipo, na cabeça delas já não... Tudo o que foge à... à lógica não dá... Mas para... é, obviamente, que eu acho que essas pessoas, muitas dessas pessoas e que eu conheço, tipo, a minha mãe é assim, é uma pessoa super inteligente. Eu acho que é que são tão tipo lógica... Tu és lógico mas não és, não és todo neste caso. Mas acho que fazem tanta questão de ser lógicos... E de seguir a lógica. E que, e que é difícil, tipo, expressar disso. Sabes o que é que eu retirei todo esse relambores, João Paulo? Hum. Que me chamaste falso. Sabes ah, que eu era uma coisa aqui e depois fora do podcast era outro. Não, falo, não, não. Ah, mas não, não, não gostei. Não, <risos> não faz <risos> todo <risos> sentido, então quer dizer... Ah, estou a brincar, estou a brincar. Mas brincar. No no que tu, queres. no dizer. teu dia-a-dia -dia não tens não, conversas eu, de podcast é só, filho. Pois, porque eu aqui tenho um propósito. <risos> eu aqui estou a tentar conduzir a conversa a determinado ponto. Quando estou a falar contigo, tu simplesmente és verdade. Exatamente. Não é nenhum. Estou incrível nessas conversas. <risos> <risos> já aqui, claro. <risos> claro que sabe, pai, Veja está Veja um episódio do Patreon desta semana. Sabe, um bom podcast. <risos> <risos> Melhor de sempre. Uh, mas já. Yeah. Mas, imagina, tu preferias ter. Oh, ser... que não, não, não, não, não, não, não <risos> preferias, mas tu gostavas mais. Sim. Eu acho que gostavas agora. <risos> tu gostavas mais de, de ser um, menos. Ou seja, gostavas que a tua criatividade. Gostavas que a tua criatividade fosse como é a tua lógica. Tipo, tu podes mudar o chip. Mais e tiras de um lado, depois no outro. Eu não sei o que é que queres dizer com isso. Ser mais restrita? Tá, imagina, tu quando estás a escrever uma letra, é um storytelling, ou o que for, uhum. convém que tu estejas fixe criativamente. Sim. E a criatividade, ao contrário da inteligência e lógica, tu és tu é sempre inteligente e lógico. Tu. Sim. Criatividade, não. Criatividade, não. Um... Mas eu não sei, eu, eu, não, eu não sei onde é que está esse trade-off, é difícil para mim envisionar uma coisa distanciada da outra, Deixas? para mim, para mim, olhando para a mim, eu podia, podia tentar olhar para, para pessoa, criações viu? de outras pessoas e modos de viver estar fazer. Mas para mim é muito difícil. Mas vamos. Preferia... Porque imagina. Eu até posso começar numa, olha, num flow de, de, de criatividade puro, entre aspas. Em que não há propriamente um objetivo. Mas rapidamente eu traço a lógica daquilo. Porque eu tenho dificuldade em operar de outra maneira. É. Okay. Não. Mas não gostavas às vezes de não operar assim? E deixar-te mais não, solto? Não, aquilo da, da, da, da, da confiança que o Castro falava há bocado, tenho, eu estou muito... Eu, eu aceito bastante bem e convivo bastante bem com a pessoa que sou na minha cabeça. Com ser lógico. Yeah, okay. Sim, com, com, com a maneira como penso. Como... Sim, sim, sim, sim, sim. Só estava a perguntar. É, é por aí. Não... Obviamente que eu faço o exercício que o Castro faz uh, de olhar para outras pessoas e de olhar para o podcast e ver, por exemplo, eu pego muito no, no sentido do humor dele. Eu desde puto que me rio com ele moldo muito o, o meu sentido de humor através de, de, daquele que é o pensamento do Castro Sim. não linear, nós rimos das mesmas coisas e em parte é por isso que somos amigos mas eu o <risos> <risos> que, é que foi? que tens despiado <risos> estás a ver o bué de lógico uh... mas mas isso considero que faz parte da pessoa que eu sou da maneira como eu penso e eu estou bastante confortável com isso Sim. Isso é bonito, dessa cena E é importante, coisa que eu não estou tanto, ou raramente estou, mas isso é importante Eu gostava de estar assim é. Confortável ah. Ah, Claro que há coisas ne... Mas há coisas nas quais eu não estou confortável no em mim, na minha personalidade E que se calhar tu estás mais Ah, sim Se calhar não sei Mas se calhar é porque eu faço psicoterapia ele não <risos> Não precisa <risos> é, Não precisa Ontem acontecido uma coisa que Aconteceu uma coisa Que, <risos> uma coisa que foi Era um quarto da manhã Tinha que ir dormir Mas não conseguia dormir Então Pus-me a ver merdas na net Por ouvir música E de repente começou a passar um, uh, Aquela música de pedra leva uh, Para os braços da minha mãe Que é uma música muito triste Sim. E eu comecei-me a meter na pele de, uma, de um imigrante francês Que estava a passar por um divórcio Que não tinha filhos uhum. Estás a ver? E aquela música fez-me chorar. Quase chorar. Não, não chorei, mas fiquei bué. E Empático. tipo, para, Mário, para. Eu era o Mário, mas já nem era Mário. Depois <risos> tipo, foda-se, tipo, caguei. Eu, tipo, não sou esta. Mas estava bué a ver aquela cena. Porque aquela música é uma música muito triste. sentiste isto na pele. Já. Yeah. é isso. senti é o Mário. Mas eu não sou o Mário. Estás a ver? Mas e naquela altura estava bué. E, e se, se ouvisses tipo, falar de Mário num dia qualquer, sentias a mesma coisa? Não, não, não. não. Ou por naquele momento, através da música, te teres metido nos pés do Mário e sentiste Não, não, não senti -te marca lado. <risos> é só ia. Não me sigas Há bombas no Há bombas ainda na Palestina. Acabou na ter. Mas olha, podemos ir, podemos ir aí, se quiseres. Vamos ao Colors. Vamos ao Colors Vamos da ir. Carolina Deslandes. Podemos ir ao café. <risos> deixamos depois no Patreon para um público mais exclusivo juntem-se ao clube no link na descrição acho que se vai desvalorizando algumas coisas que na minha ótica e eu não sou o tipo gajo de escrever Ai, vamos todos dar as mãos e cantar o Kumbaya estás a ver? Uhum. mas na, se queres dar, dar as mãos e cantar o um bro, tens que dar as mãos a toda a gente estás a, ver? No sentido, a toda a gente que está dentro desta forma de pensar certo, certo, que certo, não certo. quer fazer mal a ninguém estás a ver? Certo. se não for assim então não vale a pena mas tipo... por outro lado podes estar, a, podes estar a dizer em vez de dar a mão a ti próprio e de concentrares o teu esforço e a tua digamos a tua preocupação nos problemas que te dizem respeito a ti e que são superficiais porque daqui a 5 horas, 5 dias, 5 semanas te são indiferentes olha para os outros, vai procurar cantar um rumo maior com outros porque eles têm problemas que daqui a 5 horas 5 dias, 5 semanas, 5 anos 5 décadas vão ser relevantes uma forma de pensar. Eu acho que é, um, que é uma interpretação possível e por isso é que não, não me incomoda muito que, que as pessoas assim pensem. Porque na verdade não me incomoda muito a incoerência alheia. A Também não, bro. Eu só, eu, só, eu só acho interessante. Essa não é tu. A não Se estivéssemos sei... aqui a falar o que, é que é que achaste da música? Te... Eu gostei não gostei e pronto, acabou o assunto. Pois. Só que. <risos> não é? tipo, tu tens que. Ya, <risos> vamos falar da música. E tu sentiste estamos aqui a explorar, é muito interessante. Mas, mas, mas atenção, e, e, e volto a dizer, e volto a frisar. Achei a música, fixe, estás a ver? Uma boa música, a miúda está de parabéns, que também não precisas mais para nada, né? mas está de parabéns. Ela está uh, a ver isto. É? Há... <risos> parabéns, tipo... Pá, e agora, e, e, e o Venturo hoje até fez um Twitter para ela. Ah, Prato? sério? E a dizer que tem saudades das minhas antigas, porque ela vai... Fe... vai vai atuar ao Coliseu do Porto em Lisboa e Ventura fez um tweet a dizer uh, tenho -é saudade das cantoras antigas essas mulheres de verdade estás assim, um a ver yeah, é, tipo, e tem como dar aquela bacana, gosto, estás a ver? <risos> se eu acho que podia ser algumas coisas que eu não metia yeah, mas é a minha opinião, a opinião de um gajo que nunca pegou numa guitarra na vida estás a ver? Um gajo que tem muito já pegaste numa guitarra? Yeah, mas o, gajo tem... o meu cão tem pulgas pulgas <risos> tem o yeah, meu cão e ela tem sucesso por algum motivo, não é? porque teve um amor para a vida toda? E Sim, talvez, não sei, não, não sei, se calhar exagerei um bocado, admito, mas a vida é feita a de exageros. É assim. E tu, o que é que tens a dizer? Comportem-se. Só isso. É <risos> de <risos> like, não? Exato. Oh, mano, já pedi like há bocadinho, mas não sei fazer Não, dizer não, isso. faz um direitinho. Põe o like! Põe o like! Põe o like! <risos>